E aí galera, aqui é o Rick, e olha o que eu trouxe pra vocês hoje, Pop Playtime Parte 2, é isso aí. É, vocês gostaram demais do primeiro vídeo, teve muita gente pedindo a parte 2, e bom, eu resolvi trazer pra vocês. É, eu quero mandar um salve especial também pro Vicente, que adora os vídeos do canal, e principalmente gosta muito de Pop Playtime. Recebi alguns spoilerzinhos, porque o YouTube tá cheio de gameplay desse jogo, mas eu espero que vocês gostem do meu vídeo também. E vamos lá então. Aí está ela. Aí ela tá bonitinha, pequenininha e tudo mais. Porque no jogo vai ser bem diferente. A Pop. Pop Playtime, capítulo 2. Tão aguardado. Eu fiquei sabendo que logo vai sair o 3. Então, já sabem, né? Se quiserem, sempre like, comentário inscrição. e inscrição. estamos aqui. Exatamente onde a gente parou. Primeiro episódio. Libertamos a pop. E. Agora a gente tem que achar uma saída. Olha aquela portinha. Lembra que eu disse que essa portinha era estranha? Pois é, acho que eu tava certo. This way. Alguém chamou. Elliot Ludwig. Elliot Ludwig? Será que é o gerente? O chefe? Na primeira parte a gente podia fazer de tudo com esses bracinhos, mas se pendurar igual a Homem-Aranha, é... acho que é a melhor delas, né? Vai ter. É isso aí. Sou muito bom nisso. Sou quase uma miranha. Vamos entrar na sala do doutor Elliot. Tem um... They care attendant do Five Nights? Ah, parece ele, né? Não! Magic loss. It all began no fateful year of Tá, ele perdeu alguém importante da família dele e ele ficou meio maluco. Começou a trabalhar demais e começou a fazer pesquisas estranhas. Já sabe onde se vai dar, né? Eu vim. Ah, bom. Quando tem essas mãozinhas aí, geralmente a gente consegue interagir com o lugar. Então, pegamos aqui. Tem um rugiuzinho bonitinho. Mas você assustou, moça. Tá. Você tá muito suspeita aí em cima. Primeiro que você tá, você veio do nada, arrebentou o bagulho. Você é conversando como se fosse uma pessoa normal. Isso é, tem como ser mais estranho que isso? Acho que não. Ah, estou de olho em você, Pop. Eu não, não confio em você. Você dá uma de boazinha, mas você não é. Com certeza vai dar errado. Hum, entendi. Agradecer como? Tá, ah, entendi Tem uma estação de trem, ela tem o um código pra gente fugir daqui, ela quer fugir do lugar Hum, você tá muito suspeita, você tá suspeita Tá suspeita Muito boazinha Ah, que pena, eu não quero morrer Acho que é só isso mesmo Olha ali, olha ali Ixi É perigoso Aqui que eu tenho que vir. Beleza. É aqui que eu tenho que vir. Ela vai estar do outro lado ali. Ela é capaz dela me jogar nesse buraco. Acertou. Ih, tá cantando, né? Não, não tá cantando não. Ela tá passando aqui, ó. Ai, sinistro. Ih. Nossa. Seu eu aqui já era. Uff. Achei que eu tinha errado. Eu não sei se eu quero seguir essa mina, não. Sei não, sei não. Tá muito suspeita. Ela vai sair aqui, ó. Ela já saiu. O que eu tô achando estranho? Olha esses bichinhos, cara. O que aconteceu com esses bichinhos? Olha ali, ela tá ali. Eu vou precisar você confiar Sequestraram. Meu de Caramba, e agora? Eu tenho que pular aqui, é isso? Ah, vamos nessa. Ah, é um tubo. Caramba, achei que era um precipício. Foi isso? É sim... Ei, fácil, fácil, esse foi fácil, foi fácil, esse aí foi, foi facinho. Ela diz que tinha o código pro trem, então já é um começo. E, rapaz, olha aí. Alas! Olha quem chegou. A Poppy, A Poppy já era? A Poppy rodou? Ela tá viva ainda. while Meu Deus do céu, Berg. meu Deus do céu. <risos> uh, tá bom. Ela roubou minha mão, cara. Ainda falou que vai me matar. Ficou ferrado. Ainda sequestrou a Pop. Cara. Não que a Pop seja boazinha e tal, mas eu fiquei com dó dela. Caramba, ela tava sequestrada ali. Tava, tava dando dó. Game Station. Música. Ah, Não. Esse spoiler eu peguei Esse coelho aqui, nossa, essa parte é um saco, velho Ah, meu Deus é, Vamos brincar, vamos festejar Aham, uhum, tô fora, maluco a oh, o bichinho é sinistro, cara Vambora, vambora, eu quero a minha mãozinha Uma só não dá, tem que ser duas É isso aí Ah, armazena eletricidade, legal Velocidade carrega... A carga elétrica dura por 10 segundos. Top. A gente é tipo uma mão de, de carga elétrica. Será que dá pra atacar inimigos com isso? Acho que não. Vamos testar agora. Ah, olha que da hora, ó. Ah, aí sim. Eu atacar alguém com isso. Vai dar um baita de um dano. E chegamos aqui... temos ali um coelho ruim. e brabo. E vai. vai eu sou muito ruim nisso aqui, acredite. Eu sou péssimo em coisa de memória. À memória, musical. memória musical, vamos lá. Is... Vamos lá. Estão prontos para perder comigo umas 20 vezes? Porque é o que vai acontecer. Vamos nessa. Ih, caramba, o bichinho tá... O bichinho tá vivo, sabia? Vai dar muito ruim, cara, vai dar. Verde, vermelho, vermelho azul. Vamos lá, vamos lá. Verde, não. Ah, não. No. droga. O quê? Coração, coração. Que? Que é isso? Morte. Heart, heart, isso? É isso, é isso. O quê? Quando for ali, ó. J. Que yeah, mano, isso é possível, que, que é isso? Toma, sabia. Era pegadinha, era pegadinha. Não temos que puxar ele aqui então, beleza. Aí eu pego energia aqui, certo? Ok. Man, é isso. É isso? Maravilha, conseguimos? Não foi tão difícil assim, né? Isso. Agora eu tenho que puxar você pra longe. Perfeito. É okay mesmo. Okay. Hum. Pegue o Wug. Será que tem a ver com o uggy tão perdido hein Around you are 18 holes. huggy toy holes. comes out, hit it with your grab pack. Vai aparecer mini -hugi -hugi. Isso aqui, a gente tem que acertar com a mãozinha. Já vi que eu vou perder umas 30 mil vezes nesse negócio, cara. Que esse programa aqui tá uma porra. Te vi. Ai, nossa senhora. Isso aqui vai ser horrível. Ah, caramba. Vai ter que acertar todos. Sai daqui, sai daqui. Tá, ah, mas eu tenho que esperar ele sair totalmente. É isso? ai ah, é aqui que joga FPS, que joga que joga jogo de tiro, que é mira rápida, toma, é isso aí, é isso aí, vai caramba aí, toma, toma, é isso aí, é isso aí, tô pegando todo mundo, concentração total aqui, 100%, não sei nem como é que eu tô falando, então tão concentrado que eu tô, cara, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito. É muito, é muito. Aí. Ó, deu um double nele. Toma, pei. Chega, chega. É muito. Ah. Ufa. a mãozinha dela. É, dá é bom medo. É o último desafio. Estátuas. É o último desafio, vamos ver. Hum, já sabe quem vai ser o inimigo, né? Esse bichinho aqui. Já me deu medo, já. Esse bicho é sinistro. Cagão. Ah, era só. eu fiz tudo errado, é. enfim, enfim. Tá escutando esse barulho? Ah, que sinistro, né? É o monstrão aí. O... Vambora, enfrentar o último desafio! Yeah. Welcome to statues. Hã? This is to test your endurance and strength. Mas eu, eu tô aqui fora. The rules are The will turn Cara, eu acho que eu acho que eu buguei o jogo. Eu acho que eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo. Eu buguei. Eu fiquei para fora. O jogo acho que eu tô lá dentro. Eu tô para fora. PJ If PJ reaches you, Cara, eu buguei, o eu buguei o jogo Good luck. Eu buguei o jogo Eu tô pra fora Caramba, que sinistro eu Buguei tudo, tá tudo bugado Não, eu tô, eu tô pra fora e cara, eu não acredito que eu, que eu buguei Eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito. Ah, Ainda tomei Ainda tomei um susto Eu não tava esperando que ele fosse sair aqui para fora Eu tinha bugado o jogo tava, tava, sa... tava safe Agora, agora, sim Agora eu tô dentro do jogo E eu não sei o que fazer Que é que eu tenho que, ah, eu tenho que ficar parado, é isso? Eu tenho que olhar pra ele? Eu não sei, eu, o cara tava falando, eu tava pra fora Ah, eu vou correr Eu vou correr, eu vou correr Não é correr, não é correr Quando a luz acende eu tenho que parar Aham uhum. Eita Que bicho feio da bexiga Ele tá bem ali já, ele tá bem ele tá bem perto Ele não para de andar, esse é o problema Eu tenho que parar quando a luz acende Ele não, então eu tô em desvantagem, né Vai parar, vai, vai parar a música Agonia, isso tem que ficar parando toda hora. Tá, tá, deixa eu sair, deixa eu sair. Vai, vai, vai, vai. Vai, música, vai, música, vai, música. O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei! Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Tem que puxar aquilo lá? É isso? Não, não acredito, não acredito Eu só tinha que ter entrado pela janela Ah, o que? Vai estar em russo o negócio, sei lá Eu só tinha que ter entrado pela janela, caralho Eu tenho que passar tudo de novo agora Dois mil anos depois O que? Será que eu buguei de novo o jogo? Ah, não, não. Ah, eu buguei de novo o jogo, não acredito Tá, enfim. Enfim. Tá bugado, não tem o que fazer. Vai ter que ficar pra parte 2 isso agora. Mas então, galera, vocês viram que eu buguei o jogo, né? E não foi uma, foi duas vezes seguidas. Queria muito terminar o vídeo nessa parte 2 agora, mas não tem como. Simplesmente o bicho não vem atrás de mim, porque eu acho que eu saí antes da hora. Sei lá o que aconteceu. Eu morri umas três vezes nesse desafio uh, do estátua e... Quando eu tava pertinho de passar, bugou. E eu vou deixar essa parte pra vocês verem. Foi, foi horrível. Mas enfim, vai ter que ficar pra uma parte 3 agora. Me desculpem mesmo, eu queria que ficasse na parte 2, mas não deu. Então se vocês quiserem mesmo ver a parte 3, é, eu vou tentar lançar essa semana ainda com o final do jogo. Eu me diverti muito jogando e eu espero que vocês tenham se divertido assistindo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu.